Oi você, então vamos para a nossa tarefa de falar sobre esse livro aqui, um outro, um outro tópico que eu achei bem interessante, quero compartilhar com você como parte da minha tarefa para eu memorizar, aprender e internalizar essa ideia. Então, a ideia que ele me passou foi sobre isso aqui. Eu não sei porquê, mas eu não consigo fazer flipar a tela. Deixa eu fazer dessa forma aqui, ó, acho que é melhor para vocês entenderem. Que é produção com capacidade de produção. O que quer dizer isso e como se aplica isso? Segundo o um livro, eu achei bem interessante a proposta dele, é que ah, nós temos a capacidade de produzir, temos produção e dividido por capacidade de produção, o que significa isso? E aí ele conta uma historinha para ficar claro para nós. Que historinha ele usou? Usou a historinha da da galinha de ovos de ouro, que talvez você conhece, mas eu não lembrava da história e me fez lembrar. Então ele fala o seguinte, que tinha um fazendeiro, que esse fazendeiro então, certo dia, quando foi lá no galinheiro, percebeu que havia um ovo de ouro. E aí ele pensou que fosse brincadeira das pessoas e pensou em jogar fora o ouro. Mas bem, ele levou o ourinho, o ovo de ouro, para alguém avaliar e percebeu que era de ouro mesmo, então no outro dia ele ficou esperando e a galinha colocou um ovo de ouro de novo, e aí ele começou todos os dias indo lá pegar o ovinho de ouro e consequência disso ficou rico e muito rico, e a medida que ele ficou rico ele começou a ficar também impaciente e inquieto porque ele tinha que esperar todos os dias 24 horas para pegar o outro ovo e ele já estava muito, muito agoniado com isso. Foi o que ele fez? Teve uma brilhante ideia. Foi pegou a galinha e levou para sua casa e abriu a galinha para tirar todos os ovos de uma vez só. Isso mesmo. Ou seja, o que aconteceu com a galinha, vocês sabem. E isso que acontece então com essa teoria que o livro Sete Hábitos fala sobre, deixa eu botar assim, produção por capacidade de produção. O que acontece é, ah, no relacionamento que ele aplica sobre casamento, né? por exemplo. Então, ah, às vezes, a ah, Há uma produção de relacionamento, coisas muito boas acontecendo e tal. E a capacidade de produção às vezes começa a ficar baixa, o relacionamento começa a ficar pesado. E aí a gente precisa investir aqui na capacidade de produção para a gente ter então uma produção. O que acontece muitas vezes, a gente faz muita cobrança para ver produção, mas não dá um apoio para capacidade de produção. Eu tenho um outro exemplo que, é esse que aconteceu aqui em casa comigo, é cobrança com minha filha de algumas coisas, para ela produzir, ela tem que estudar, ela tem que é, cuidar dos porquinhos da Index, que são os novos, os novos pets dela, essas coisinhas. E aí eu preciso, não tava investindo tanto aqui, o que é, que, é que acontece é mais ou menos pegar aquela galinha de ovos de ouro e a gente querer tirar dela tudo, todos os ovos. Vai danificar, então nossos relacionamentos e muitas coisas também nossa própria, a gente precisa desenvolver essa capacidade de produção. Por exemplo, eu e você, de repente, a gente está trabalhando muito, está assim, fazendo muita coisa, muito ocupado, estamos produzindo. Mas se a gente não der cuidado nessa capacidade de produção, a gente vai destruir e diminuir essa produção nossa. E aí ele fala que essa história da galinha de ovos de ouro, é, é, é para ele é como se ilustrasse bem o livro a temática desse livro e sete hábitos de das pessoas altamente eficazes e eu achei bem interessante então memoriza isso aí essa produção produção e capacidade de produção ou seja além da produção a gente precisa ter tempo para a gente investir em nós mesmos para ter qualidade de vida para criar um boom uma boa estrutura para a gente fazer por exemplo, na vida espiritual, que é uma coisa que me interessa muito, às vezes a gente passa por uma situação de nos cobrar muito, muito, muito, muito, mas a gente também não aperfeiçoa essa capacidade de produção, que é o momento seu individual, para você se conectar com Deus, para você meditar, orar, relaxar, parar um pouco mais, para se encher, para aumentar a sua capacidade de produção para você produzir. Porque se a gente investir só nisso aqui, só em querer o ovo da galinha de ouro, e não investe nela, esse ouro vai acabar. Então essa lição desse livro, para mim, foi bem marcante e está me fazendo considerar várias e várias coisas. E para você, essa ideia, o que é que ela acrescenta para você? Deixa o seu comentário aqui no vídeo, que tem interesse de ler sim, tá bom? E agora para os próximos vídeos, à medida que eu for lendo, vou compartilhando com vocês essa leitura desse livro aqui. Tem sido boa. Um abraço. Ah, também se alguém souber dizer como é que eu inverto o vídeo no, no Instagram, eu agradeço demais, tá bom? Um abraço pra vocês e tchau, tchau. Se não segue o canal, segue agora e segue também lá no YouTube. Eu vou ficar muito grato em ter você e suas sugestões, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau.